Está falando de uma Paris que é pré-revolução. Ela não é uma Paris das ruas largas, dos bulevares. Ela é uma Paris de ruelas, de miseráveis espalhados. Não é uma Paris opressora. Bom, esse filme se passa em 1850. Não tinha luz elétrica, você não tinha carro. Então, assim, é um mundo muito diferente do, do que a gente tem hoje. E não é simples você encontrar as coisas que tinham em 1850, né? Mas existem cópias, existem coisas que se parecem mais do que ser, elas têm que parecer de época, e a gente tem que passar esse clima de, dessa época. Ação. Um outro desafio que o filme tinha era um desafio logístico, que era filmar numa Paris que não existe mais, nem em Paris. E é interessante notar que, sim, nós temos muitos interiores que respiram aquela França. Para Paris, para pra... as externas, elas são muito mais delicadas. Não pode um carro, não pode um asfalto, não pode uma pedra portuguesa, não pode um poste, não pode um fio. É viu? Ele disse, ele trouxe a credibilidade que aqui é, é Paris. Ela e se, olha, não só marriou, não. Ela quando, quando Christian viu seu Lucy, ele me disse que isso era bom e que... completamente. Essa cena da queima do, dos livros se passa na Espanha, e a gente puxou uma licença poética, uma praça na Espanha em 1850, definitivamente a gente não tem aqui, mas a gente tem algumas fortalezas, que são de época e que trazem um pouco de um colonial ibérico. A gente começa esse filme e eu digo para o espectador que a gente está em 1850 em Paris. E eu preciso que ele acredite nisso, do começo ao fim. Um grande desafio cinematográfico que a gente espera que esteja à altura aí na tela. Sempre disse que era espírita, sempre. E a reação era curiosa, as pessoas me você é espírita? Foi uma tia, eu era adolescente, ela me deu O Livro dos Espíritos. Eu me lembro que eu era muito cético, mas eu me lembro também que eu fiquei muito impressionado. É preciso de coragem para mudar o mundo, mas também para aceitar o que não pode ser lutado. Você vê uma história que você ajudou a contar numa tela, é uma experiência forte. Eu acho que o seu papel é, por não ser espírita, né? por ser cético, assim como de Kardec, a mesma coisa, é fundamental. O que nos une é uma coisa distinta da religião. É uma. Vontade do bem, da melhora de si próprio, do, do olhar o próximo e isso tanto faz se é VD, o ateu, o agnóstico. Mesmo que você não acredite em nada, que a vida continua, que existem espíritos, essas lições são que universais, são, são humanas né? Condena esses livros a porquê! Hoje a gente viu no set, cenas dessa tensão entre o professor Rival já Allan Kardec, olhando para os colegas que romperam com ele, falando, será que é científico vocês virarem as costas para o estudo dos fenômenos? Isso é ciência? Tenho profunda admiração pela doutrina. Pela, pela, e eu fico feliz de poder ajudar na divulgação. Kardec também teve essa, essa, essa beleza de nos aproximar. Quem são essas pessoas que são capazes de servir de interface entre uma dimensão invisível e a nossa dimensão? A irmãs, ela foi uma médium muito importante. Ela descobriu o Kardec, foi procurar ajuda. E eu acho que os dois se ajudam, assim, na verdade. Porque ela chega num momento muito importante da vida do Kardec também. para dizer pra ele não desistir. Pode, pode, pode é colocar um cesto no lugar mesmo. Na casa da Madame Plaine Maison não havia ninguém que psicografava. Era um cestinho com lápis e o próprio lápis escrevia as mensagens. Eu sou uma pessoa curiosa também, então já fui a centro espírita. Já conheci um pouco, só que eu nunca tinha tido um contato direto com uma médium que psicografasse. O Wagner me ajudou até encontrar um centro onde eu Pude ir, pude participar assistindo a uma sessão de psicografia. As duas filhas dos Baudin é, são médiums e psicografam já há algum tempo. Nós gostamos desse convívio com os espíritos, nós estamos acostumadas a psicografar, não é uma coisa que a gente fique assustada. Nem sempre elas psicográficam tudo sozinhas. É, geralmente psicografamos juntas. Uma folha para um, outra folha para outra. Hum. O filme é interessante para o espírita, para o simpatizante do espiritismo, mas ele é absolutamente contado e mostrado para quem não conhece o Kardec também. A gente tem muitos elementos da história que são absolutamente universais.